No vídeo de hoje eu vou resolver um problema, você não fez um planejamento estratégico digital para 2021, e eu vou te dar uma dica de como fazer isso. A pandemia chegou e muitas empresas precisaram de uma hora para outra estarem dentro da internet. Quem não enxergou antes, precisou o que? De forma rápida, de forma sem estratégia, de forma sem pensar direito, entrar no mundo digital. Só que agora estamos ainda continuando com a pandemia. Então as empresas agora continuam precisando da internet. Até aquelas que ainda não se convenceram precisam da internet. Só que agora é necessário dar um passo atrás. Você que entrou por causa da pandemia e fez uma transformação digital na sua empresa, eu tenho certeza certeza que você não fez isto você não fez um planejamento estratégico digital você simplesmente entrou sem pensar com um amigo com um sobrinho sem fazer um projeto e aqui eu tenho na, na minha mão o livro do Felipe Moraes planejamento estratégico digital ele é de 2019 e o que, que eu, eu quero dar de dica para vocês, se você não pode hoje contratar e fazer o planejamento estratégico da tua empresa, você pode pegar este livro, o link vai estar tá aqui embaixo para você comprar, e você vai conseguir saber e economizar na internet, porque sem planejamento você gasta, você não sabe quem é seu público, você não sabe quem é o seu cliente, e você gasta dinheiro fazendo testes, então eu aconselho esse livro aqui do Felipe Moraes para você entender o comportamento do consumidor fazer uma pesquisa para entender aprender um pouquinho mais sobre conteúdo métricas medir você como você sabe que hoje você está tendo sucesso ou não tá então você teve que entrar entrou de cabeça no mundo digital fez aquela transformação mas agora dá um passo atrás e começa a fazer para 21 para 2021, o seu planejamento estratégico, ok? Curta esse vídeo, assine o canal para você receber dicas valiosas como esta.